Teste, teste. Vamos ajeitar aqui o microfone. Simbora, garoto, para mais uma partida aqui de Combate Arms. Senhor Costa jogando. Caqueado tá aqui. Vem naquele o problema no mouse. A gente aperta 50 vezes, ele pega duas. Comprei um kit gachinho. Inimigo atingido. Tô esperando chegar lá. Vou ter uns caras que só fico no camp. Início da rodada. Oi, cara. Não vai. Eu tô apertando pra ir a mina.